Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miseu Bem falando. Nesse vídeo eu vou te ensinar como comprar bitcoins, como fazer uma transferência do teu banco em dinheiro, em reais, para Bitcoin Trade. Hoje vamos usar Bitcoin Trade e transformar os seus reais em bitcoins, ok? Então o primeiro passo, você fez seu cadastro aqui na Bitcoin Trade, completou seu cadastro, você entrou e se deparou com esta página Primeiro passo é você vir aqui em operações, vir aqui em depósitos, tá bom? Depósitos, e depois você vai chegar nesta página e você vai depositar em reais, aqui à sua direita. Clica em depositar em reais, ah, e então, é, ah, você vai então depósito é, favoritos, né? Se você tivesse gravado algum, alguma conta, né? mas você não vai usar isso aqui, você vai usar qual banco você vai estar utilizando. Como eu usei o Inter, banco Inter, então eu vou clicar em Outros, tá? E o valor do depósito, tá bom? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em Outros. Eu fiz um TED, tá? Qual foi o valor do depósito? Eu vou estar tá pegando aqui no meu comprovante, vou estar tá mostrando para vocês que foi no valor de 21,02, ok? 21,02. Então eu volto para cá e então eu... Coloco aqui nesse campo 2102. É bom que seja número quebrado para que facilite a identificação do seu depósito. Muito bem. Então, agora eu venho aqui em continuar, tá bom? Então, eu já salvei tá, o, meu de o meu comprovante no meu computador. Ele está em formato de PDF ou pode ser em formato de imagem, mas que seja realmente um, um, uh, um, um comprovante que tem algum número de protocolo ou todas as informações do comprovante precisam ser contidas na imagem, tá bom? Provar de que realmente você fez a, seu, a sua transação, a, a seu TED, tá? Então, pronto, salve no meu computador, busquei. Ah, e Então, eu vou é, continuar aqui, tá? E vou, então, eu entendi, concordo com os termos, tá? Precisa ser do titular da conta, eu preciso ser o titular, transferir para... Então, a Bitcoin Trade, não posso é, que outros terceiros façam isso por mim ou, ou transfiro da conta deles para a Bitcoin Trade, para minha conta da Bitcoin Trade, não. Tem que ser eu mesmo com o meu CPF, ok? Então, desejo confirmar, enviar, intenção de depósito, tá? Então, 2102. E depois, a, um, instruções de depósito, anexar comprovante, tá? É, então, eu venho aqui já direto em anexar comprovante, tá bom? Então, anexar comprovante, escolho o meu comprovante, ou seja, ele está aqui na primeira página, tá? Eu volto aqui, comprovante de transferência, deixa eu só me verificar se realmente... Uh, deixa eu só ver aqui, é, só verificar de que é esse mesmo, tá? Comprovante de transferência, muito bem. OK, para facilitar, muitas vezes você pode colocar aqui o um nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Bitcoin Trade, tá bom? Para facilitar 201 20102, tá? Para facilitar a identificação, tá bom? A ação não pode ser concluída porque ele está aberto. Então eu fecho aqui, tá novamente pronto. Então, a, renomeei para que fique fácil a identificação aqui, tá bom? Volto aqui, declaração, tá? tá? Final, uh, Bitcoin Trade, muito bem, aqui, abrir, pronto, anexei, está anexado. Então, eu guardei meu comprovante de computador, no, dei um nome para ele para ficar fácil, tá? E agora, então, eu vou enviar meu comprovante. Muito bem, comprovante de depósito enviado, estamos validando seu depósito, em breve você receberá um aviso de confirmação. Eu vou estar guardando esse aviso no meu, no meu Gmail, tá? Então é o e-mail que eu tenho cadastrado aqui, eu fico aguardando a identificação, ok? Então, instruções de depósito, aqui vem algumas instruções de depósito, mas é, você só fica aguardando mesmo aqui dentro, ok? Então, vamos agora pausar esse vídeo e ficar, então, no aguardo, tá bom? No aguardo aqui, confirmação pendente até a segunda parte. Olá pessoal, então voltando aqui no vídeo, tá bom? Acabou, então a, foi validado, foi é, é, validado o a, a meu, meu depósito, tá? Já podemos conferir aqui 201,02, tá bom? E agora o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos transformar em bitcoins, isso mesmo. Como que você vai transformar 201 reais em bitcoins? Muito simples, você pode vir a operações e você pode e aqui em, deixa eu só ver aqui, ordens, aliás, só vou baixar aqui, ordens criar. Aliás, aqui, ó, exatamente aqui, usar saldo, tá bom? Vou comprar bitcoins, usar saldo, 201, tá? Eu vou usar aqui mercado, tá? Ele vai calcular o preço de mercado aqui, 35.435. Vou estar então recebendo esse valor em bitcoins, tá? Que é concernente a 201 estimativa de taxa, ok? É muito simples, pessoal. Então, usou o saldo ou colocou aqui, ah, eu quero só é, comprar 100 reais. Então, eu digito aqui 100 reais. Não, não quero 200, eu quero 100 só. Comprar 100 reais em BTC. Ele faz todo o cálculo para você você só aperta neste botão, comprar bitcoins, ok? Ah, então, isso aí é para transformar em bitcoins. Muito simples aqui na Bitcoin Trade. Mas o que nós vamos fazer agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Imagina que eu queira sacar, então, o valor de... Uh, eu transformei bitcoins em reais e agora eu quero eu quero sacar esses reais, tá? É, então, para eu vender bitcoins, presta bem atenção, vou mostrar para vocês como eu posso vender meus bitcoins, tá? Então, eu posso usar o saldo, tá? Posso usar o saldo inteiro, eu posso apenas é, é, é vendeu uma pequena quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou peguei, pegar aqui só uma lasquinha dessa quantidade de bitcoins e vou transformar em reais para vocês verem. Eu vou pegar aqui 30 reais, tá? Vou pegar apenas 30 reais aqui em real. Em, em, eu quero, então, tirar apenas a quantidade de 30 reais. Ou seja, só uma lasquinha, só um pedacinho. só, Deixa eu só... Não, deixa eu só eu vim por aqui, tá? Eu vou vim aqui, ó, em vez de eu colocar o saldo inteiro, eu vou colocar então aqui, ó, 0,0001. Quanto que é 0,001, Isael? Eu venho aqui no transformador aqui, ó, nessa é, Bitcoin, cotação do Bitcoin, coloco aqui e vejo quanto que é 0, 0001. ok? São 3, 54 centavos. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou Colocar um aqui, 0,001, 35 reais, tá? Ou então eu posso fazer assim, 0,09, 31 reais. Exatamente o que eu vou fazer. Eu vou tirar apenas, transformar 0,0009 em reais, tá bom? Muito simples, 0,009 em reais. Vamos ver aqui, então, se nós conseguimos fazer isso aqui no mercado, tá? Total receber, 31,77, ou seja, a taxa de saque é de 16 centavos. Vamos lá, vender Bitcoin. Vou vender meu Bitcoin agora, tá? Vou vender 0.009. É só isso que eu quero vender agora. Vender. Isso mesmo. Confirmar venda. Pronto, sua ordem foi vendida e adicionada ao mercado, tá bom? Então, ordem venda executada, tá? Ela foi executada. Agora observe aqui. O que acontece? O meu saldo cresceu? Não cresceu? 232,68. Você tinha 201. Muito bem. Como que eu vou sacar isso aqui agora? Eu quero sacar. Operações, saque. Tá? Saque, muito simples. sem saque, saque. Realizar saque. Para qual banco? Sacar em reais. Beneficiário, CPF, show de bola. Tá? Já está aqui. Beneficiário. Qual banco? Eu vou, eu vou sacar para sacar o meu banco Inter. Vamos ver se eles têm aqui. Ó. Banco Inter. Tá? Vou sacar para o meu Inter. Não, quero sacar para o meu... Bradesco, é, vamos dizer, um Bradesco, Caixa Econômica Federal, pronto, agência, dígito, conta de destino, né, agência, a agência e conta, dígito, né, o dígito da conta de destino, o valor que eu quero sacar, tá bom, o valor que eu quero sacar, é, o valor do saque, né, eu, eu, esse que é o saldo em uso, qual que é o valor do saque eu quero sacar? Eu quero sacar 200 reais, tá, vou colocar aqui 200 reais, ok? E, usa, e vem aqui e continuar, clicar e pronto. Eu já vou estar tá sacando esse valor, ok, pessoal? Então, assim, eu não vou fazer o saque agora, mas este é o caminho para fazer o saque. Compra de Bitcoin, venda de Bitcoin, ok? Então, eu vou cancelar aqui, tá bom? E como eu já mostrei para vocês, esse é um vídeo rápido aqui, Bitcoin Trade. Muito bem. Como transformar reais em Bitcoins? Como eu falei para vocês, né? Acho que hoje... O pessoal que muito transformar, saber transformar so, seus reais em bitcoins, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer esse processo de novo com vocês, tá? Eu vou vir aqui em mercado, tá? Mercado, então eu vou comprar bitcoins. Quantos bitcoins eu quero? Eu quero comprar 201, 200 e pouco em bitcoin. Então eu vou lá, colocar aqui, ó. Quero comprar bitcoin, 232, que agora é o valor que eu tenho ali, eu vou colocar zero, redondo, tá? Aliás, para não roubar muito as taxas, eu vou colocar 68 mesmo, tá? 232,68, eu vou transformar em Bitcoin, galera. Eu venho aqui, mercado, escolho mercado. E vou escolher aqui, então, comprar Bitcoins, tá bom? Bem simples, tá? Já tenho saldo, já depositei dinheiro aqui na Bitcoin Trade. Agora eu vou transformar em Bitcoins. Comprar Bitcoins. Confirmar, compra. pronto. Ó, sua ordem de compra foi acreditada no mercado. Muito bem, pronto. Bitcoins, zero em reais e tudo em bitcoins agora. Tenho, então, 5.050 é, no total, e 23, ok? E isso, pessoal, pode variar muito por causa da, da, da, da oscilação do bitcoin, tá? Se ele cair na hora da sua transição, pode ser que caia o valor aqui, pode ser que suba, então varia muito. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm que ficar bem ligados nisso. Então, o que a gente viu hoje é mandar dinheiro, compra de Bitcoin, venda de Bitcoin e como sacar. Ok? Esse é um tutorial do Crypto Space Marketing. Até o próximo vídeo. Veja no link da descrição desse vídeo. Vou ter opções aí de investimentos também, opções aí de empresas para você trabalhar e também... A, o, vai estar o meu contato, o WhatsApp, para você estar sabendo mais e podendo trabalhar com esse mercado. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de dar aquele like, ok? Se inscreva no vídeo, aperta no sininho e se torne aí um inscrito do nosso canal para ficar por dentro de tudo. Abraço e até mais.